Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de matemática. O que faremos neste vídeo será ordenar alguns exemplos de números que possuem casas decimais. Então, digamos que temos os números 1,001, 0,113 e 1,101. O que eu gostaria que você fizesse é colocar esses números na ordem do menor para o maior. Pegue um papel e tente fazê-lo por conta própria antes de fazermos juntos. A melhor maneira de ordenar estes números seria começar verificando a posição de maior importância que eles têm em comum. E para os nossos exemplos aqui, essa posição mais importante é a unidade. E assim, podemos ver que, ocupando a posição de unidade, este número tem o valor de 1, este tem zero e este tem 1. Um. Então, entre os nossos números, aquele que tem o menor valor de unidade será o nosso menor número. E este aqui é o menor dos números que temos. Vou escrever ele aqui: 0,113. Agora, temos que descobrir qual é o próximo número entre 1,001 e 1,101. Bem, nós já analisamos a posição de unidade, que está antes da vírgula. Então, vamos analisar as posições depois da vírgula, que são as casas decimais. A primeira casa decimal à direita da vírgula é a dos décimos. E se repararmos esta posição decimal, este número aqui tem zero décimo e este outro tem um décimo o que faz com que este número à direita seja maior, porque seu valor para décimos é maior, mesmo tendo o mesmo valor para a unidade que o outro número. E aí, não importa o que acontece à direita dos décimos, por isso, o próximo número aqui na nossa ordem, já que estamos ordenando do menor para o maior, será 1,001. E o último, 1,101, que é o nosso maior número. Vamos fazer outro exemplo. Temos aqui os números 0,424, 0,343 e 0,443. Pause este vídeo e tente ordená-los por conta própria, em ordem crescente do menor para o maior. Mais uma vez, a ideia aqui é sempre começar a analisar os números por suas posições mais importantes, que são aquelas à esquerda da vírgula. Olhando essas posições, é preciso comparar os números que estão nelas. Depois, é seguir a comparação para os números à direita da vírgula. Tudo bem, vamos fazer isso juntos. Em todos os números, o primeiro algarismo que temos é zero. Desta forma, todos têm valor igual para as unidades, o que quer dizer que a posição à esquerda da vírgula não vai nos dizer muito. Então, vamos à primeira casa decimal. Aqui eu tenho quatro décimos, aqui eu tenho três décimos, aqui eu tenho quatro décimos. Nem será preciso olhar para os centésimos ou milésimos. Este tem o menor valor para os décimos. Por isso, vou colocar ele como o nosso menor número ou menor dos três: 0,343. E agora que já usamos este, vamos comparar esses dois números. Eles apresentam o mesmo valor de unidades e de décimos. Por isso, precisamos passar para os centésimos: aqui tem 2 centésimos, e aqui. 4 centésimos. O valor de centésimos deste número é menor do que este. Então, o da esquerda será o próximo número a ser colocado em nossa ordem. Temos 0,424. E, por último, mas não menos importante, este aqui, que tem o mesmo valor de unidades que os outros dois números, mas tem um valor de décimos maior que este número do meio, mas que é igual ao que está à esquerda. Porém, seu valor para os centésimos é maior do que o número do lado esquerdo. Sendo assim, este número é o maior entre os três, 0,443. E aí, nós terminamos e ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula!